Perceber essa conexão sensorial É um exercício que vai te ajudar a se reconectar com os sentidos Eu vou te explicar o exercício agora Por enquanto só presta atenção, depois a gente vai fazer juntos Então, primeira posição do corpo Observa a imagem, a planta dos pés nos chão, As mãos apoiadas sobre a coxa, a coluna reta, a cabeça erguida Você pode fechar os olhos de preferência Se não quiser fechar os olhos, simplesmente baixe o olhar tá? Então essa é a posição do corpo Nada cruzado, nem braço cruzado, nem perna cruzada, nada. O exercício é simplesmente prestar atenção na respiração e nas sensações que você percebe no corpo quando está respirando. É extremamente simples. Mas qual é o, qual é o grande complicador disso? É que a mente se distrai. Então, você vai perceber fazendo esse exercício que daqui a pouco você está pensando em alguma coisa e parou de prestar atenção nas respirações e nas sensações. O objetivo desse exercício é simplesmente você respirar, prestar atenção na respiração, nas sensações, e quando vê um pensamento, perceber que você está pensando. Perceber que você se envolveu com esse pensamento e parou de prestar atenção na, na respiração. Quando isso acontecer, não lute contra o pensamento. Não vou pensar, não vou pensar, não quero pensar isso. Porque isso também é um pensamento, não adianta nada. Simplesmente observa, toma consciência, pensei, estou pensando. E retoma para a respiração, com a maior calma, com a maior tranquilidade possível. Certo? É super simples, vamos fazer agora então. Eu vou marcar aqui no tempo, no relógio, um minuto. Então tá, valendo, um minuto. Respira, observa o ar entrando pelas narinas, o abdômen expandindo, a contração do abdômen e o ar retornando para a atmosfera. A temperatura desse ar, sente a planta do pé no chão, as sensações que tem no corpo. É possível que a mente se desvie, surge algum pensamento, alguma coisa que você quer resolver, alguma coisa que ficou pendente, algum medo, alguma tristeza, tanto faz. O importante agora é você simplesmente perceber que esse pensamento apareceu, deixar ele passar como se fosse uma nuvem e voltar a prestar atenção na respiração. Inspira, expira, fechou, deu um minuto. Geralmente ocorre essa dispersão. Não sei se aconteceu com você ou não, mas se não, consegue, não aconteceu, fique mais tempo. Porque o objetivo é você observar ah, o desvio que acontece da atenção eh, e perceber o pensamento surgindo. O objetivo desse exercício é muito simples. É você entender que você não é seus pensamentos. O pensamento é como essa nuvem negra aí. Que fica rodando, fica rodando, se você se preocupar com ele, tentar resolver ele, ele te suga para dentro e te leva para essa espiral negativa. Que vai te conduzir ao estresse, à ansiedade e à depressão. É importante tomar consciência disso. Apenas observe o pensamento com curiosidade enquanto ele se afasta. Isso é um furacão. Se você tentar ir lá resolver o furacão, ele te suga para dentro e te arrebenta. Então você se afasta e observa ele, ele vai passar e não vai te atingir. É simples, estados negativos, pensamentos negativos funcionam exatamente dessa maneira. Você tem que se afastar e observar eles de longe. Não tenta resolver, não tenta lutar contra eles. Por quê? A gente não pode tratar essas emoções, as tristezas, como um problema a ser resolvido. Isso é uma tendência natural da mente. Ela vai querer resolver as coisas. Só que isso funciona para as coisas, não funciona para as emoções, não funciona para a vida interior de cada um. Para isso, não funciona. O recurso é outro, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Certo? Então o objetivo aqui é entender que você não é seus pensamentos. Você pensa, mas você também consegue ter consciência de que está pensando. Eu vou ficando por aqui, lembre-se de escrever porque valeu a pena assistir esse vídeo. Curta, compartilhe e nos vemos lá no treinamento.